Olá pessoal da Geometria Analítica 1, estamos aqui para mais um vídeo tradicional Tira Dúvidas, agora falando sobre as questões 19, 22 e 27 do livro Fundamentos de Matemática Elementar do IESI, volume 7, tá bom? Então acompanha aí comigo. Bom, estamos aqui começando com a questão 19, tá? O que ela diz? Dados A... 5 e 3, B menos 1 e menos 3, seja C a interseção da reta AB com o eixo das abcissas, calcule a razão AC por CB. Eu já fiz um desenho prévio aqui para facilitar um pouquinho as coisas, e a gente vai fazer o seguinte aqui então. Uh, veja que eu já coloquei os pontos que foram dados, o ponto A e o ponto B, fica fácil de enxergar ali onde está mais ou menos o ponto C, com coordenadas x e zero. x é desconhecida, como ele está, já foi afirmado que ele está no eixo das abscissas aqui. Então, significa que o valor de y correspondente a y vale zero. Uh, lembrando o seguinte, eu posso usar aquela relação de Tales, de proporção. E nem me faz falta o X para encontrar a razão tá? AC por CB. Então sai muito simples essa questão, basta eu, uh, utilizar, basta eu utilizar os valores correspondentes a Y para calcular a razão. Então a gente vai simplesmente fazer, então, se a razão entre o segmento AC por CB... Então eu vou primeiro pegar o segmento AC, vou fazer então 3 menos 0 sobre 0 menos, menos 3. E pronto, chegamos aí, 3 menos 0, 3, aqui 3, 1. Resolvido. Tá? Então o resultado esperado é 1 por essa simples avaliação aqui, tá? super tranquilo. Vamos lá, seguinte, a questão 22 diz até que... Até que ponto o segmento de extremos A e B, dados aqui, deve ser prolongado no sentido AB para que seu comprimento triplique. Bom, vamos lá, eu marquei A e marquei B. Aqui. Tá? Eu queria que ele triplicasse no sentido AB. Então ele vai triplicar para cá. Veja que eu até fiz uma aproximação, eu fiz uma reta, desenhei a retinha. Então para ele triplicar ele vai ter que ganhar outros... Dois segmentos deste tamanho. Tá? Lembrando que esta razão, ó, veja que se a razão entre esse segmento aqui por esse, eu quero que ele triplique, então ele vai ter que ser na proporção de 2 para 1. Um, por isso eu estou usando R igual a 2. Correto? Ó, se ele vai triplicar, vai ter três segmentos deste tamanho. Então ele vai ficar, quando eu fizer C sobre uh, C segmento CB sobre BA, por exemplo, o resultado, a razão esperada é 2, tá? Desta forma, uh, nós vamos, eu coloquei um ponto C fictício aqui, de valores X e Y, já que eu desconheço as suas coordenadas, e vou aplicar a formulazinha da razão, a formulazinha não, essa, estabelecer a razão entre o segmento, eu sei que a razão entre os segmentos CB sobre BA é igual a 2, ou deve ser igual a 2 para que ele seja triplicado. Então basta fazer essa relaçãozinha aqui. Uh, eu vou fazer tanto para x para encontrar o valor de x, depois repito para y. Então, para encontrar o x, o valor de x do c, desse ponto c, nós vamos fazer o seguinte. Uh, a razão, então, x menos x menos 2 terços sobre 2 terços menos o 4, que é o x deste. Tipo, aqui, deve ser igual a 2, tá? Então, estabelece, faz meios por extremos aqui, e encontra o valor de x. Para encontrar o valor de y, c, do c, nós vamos aplicar a mesma, fazer a mesma relação. Então, y menos menos 1 sobre... Menos 1, um, menos o menos 2, deve ser igual também a 2. Lembrando que essa razão deve ser igual tanto para Y quanto para X. Então faz meios por extremos novamente e pronto. Encontra-se o valor das coordenadas desse ponto C, tá bom? Simples assim. Então vamos para a questão próxima. 27, tá? Essa aqui eu já estruturei um pouco aqui porque ela, ela é mais extensa, não é tão mais complicada, mas ela é mais extensa. O que, que acontece? Foi-me dado os pontos M, N e P e afirmou-se que eles são ponto médio dos segmentos, respectivamente, AB. Então, no segmento AB, eu tenho M como ponto médio, no segmento BC, eu tenho N como ponto médio e o segmento CA. C, a, eu tenho P como ponto médio e eu tenho as coordenadas de M, N e P que estão aqui aqui a estrutura vai acabar determinando três equações eu vou ter um sisteminha de três equações e três incógnitas quais são elas? então vamos lá uh, eu vou ter como coordenadas de A eu chamei de x1, y1 coordenadas de B, x2, y2 que ficou fora do parênteses e C, X3 Y3, tá? Podia chamar de XA, a XB y b tanto faz. Tá? E aí o que acontece? Eu sei que M é ponto médio de AB, então isso implica em que o valor de X de M é a média aritmética entre os X de A e B, tá? Então, ou seja, 1 é igual a X1 mais X2, que são esses daqui de A e de B, dividido por 2. Reorganizando aqui, então eu sei que x1 mais x2 é igual a 2, tá? E isso vale, como o x e o y são iguais, vai dar a mesma coisa. Eu sei que para y é a mesma coisa. O x de m, que é 1, é igual à média aritmética entre os y, 1 e y, 2. Então temos outra equação. Vamos para a relação de n. n é, é, é o ponto médio entre b e segmento bc. Desta forma, então, o x de n é igual a x2 mais x3 sobre 2. Reorganizando aqui, meios por extremos, eu sei que a soma de x2 mais x3 é zero. Para y, eu sei que essa média aritmética tem que ser 3. Então, reestruturando, y2 mais y3 é 6. E por fim, o ponto P, que é a média aritmética no segmento CA, eu vou ter, então... Para x, 1 um é menos 2, o outro é 2, então vai ficar menos 2 igual a média aritmética entre x1 e x3, que vai dar menos 4, e como muda só o sinal, aqui vai ficar 4 é a média aritmética, então, ou 2 é a média aritmética entre y1 Y2, e y3, reorganizando eu tenho 4 igual a y1 mais y3. O que, que acontece? Eu tenho duas equações aqui duas aqui e duas aqui, mas nós vamos utilizá-las, os trios de y, por exemplo, eu vou pegar essa equação com essa, com essa, vou tratá-las juntas, tá, e vou estruturar isso como um sistema de três equações e três incógnitas, então ele deve obter uma solução, tá, daí eu vou tirar os valores de x1, x2 e x3, que vão corresponder a esses três pontos. E também vou depois estruturar as equações em y1, y2, y3 e vou ter um novo sistema. O sisteminha eu vou deixar com vocês, tá? Depois eu posto os resultados esperados. A primeira questão já chegamos resultado tão rápido e simples que era, né? Essa aqui eu posto depois as coordenadas, os resultados esperados. Tá bom, pessoal? Então, espero ter sido claro nas explicações, qualquer coisa, perguntem mesmo, tá bom? Fechou, até mais.